Querido Gabriel, querido, tudo bem, lindão? É, tô sim <risos> <risos> <risos> Não mexe no meu cabelo eu, eu tento arrumar o cabelo, mas ele gosta dele desse jeito, então Mano. tá bom Vou mas dar é um claro. beijo e oi, né? Porque assim, hoje eu tô de backup aqui, ok? Ok, deixa com a gente, é pode deixar com a gente cabelo, tá? Então tá bom, Então explica pra galera como que é essa história do Gabriel Pergunta Carlinhos! Eu tô, eu tô nervosa aqui, eu tô nervosa Porque o Gabriel me mandou um áudio durante a semana me dizendo Que a per primeira pergunta era surpresa Que ele não podia falar, que era uma pergunta secreta Então eu tô tensa, com medo dessa sua primeira pergunta, Gabi <risos> ah, Essa pergunta é só de leve mesmo, essa pergunta ah, é de leve ufa, Então, ufa. então pode... deixa só a Tia Maíra falar oi pra galera E aí você já começa então Calaca, Tudo bem, pessoal? De um segundo pra outro, deu 273. Você gosta de números, E né, tô... Ih, aí tem muita gente aqui, vai chegar mais ainda. Então vamos falar o. Olha a Fátima The Quante amada, querida! Idolatrada, salve, salve! Tudo bem, Fátima? Deve estar tarde lá na risco, Holanda ligado. agora. Mas ela veio ver a gente, que legal! Oi, Maria legal, Cris. Oi. Oi. Oh, olhar de uma mãe, que bom que tem mães aqui para ver essa coisa linda. Como que uma criança. Agora a não vai parar de olhar os números aqui. Mãe, tá em presente. Tá então, tá, vamos okay. tampar assim os números, ó. É, a gente, eu vou esconder os números então você aqui. Você só vai ficar pensando tá nos números. A Maíra falou oi pra todo mundo. E você oi, pode querido. começar suas perguntas. Beleza? Você, Gabi? Ah tá, tá bom, vou explicar É o seguinte, a gente começou hum. uma série de lives Sempre sábado, às três horas da tarde A cada 15 dias Eu converso com uma mãe famosa de autista tá. E o Gabriel, a cada 15 dias, conversa com um profissional Então eu faço um papo Legal. de mãe E o Gabriel uhum. faz um papo de autista Ele pergunta, ele inventou as perguntas Ele que tá criando o roteiro da live Então tá com vocês Tá ah, bom? A gente fica aqui. Fica se abraçada. E a tia arrasou. Maíra não é tem presente, né? Ontem arrasou. a gente fez 150 mil. Ah, ele tá te abraçando bem forte, arrasou. tá? Quase quebrando sua costela, tá bom, Maíra? <risos> Parabéns oh, pelos. É autista, não é de hum. verdade. É, o quase ah, quebrando a costela, é. significa que é muito apertado, né? Mas não tá quebrando costela nenhuma. Né? É verdade. Ok. <risos> A não, tá Psyaline lá. falando que estava lá na, na plataforma assistindo o curso de aba, mas ela não resistiu à notificação da live e veio aqui assistir a gente. Então, vamos lá. Agora, então, o Gabriel faz perguntas para mim que vou ter que responder tudo. Não posso esconder nada. É esse combinado, né, Gabi? Falar uhum. a verdade. Excelente. Só a verdade, nada mais que a verdade. Então, vai pode logo. me perguntar. Ela também vai fazer perguntas para mim, né? Se ela quiser, ela pode fazer perguntas para você. Foi é combinado. É, mas acho que ela vai te devolver umas perguntas. Vai lá. Tá, eu falo. Você começa. A primeira pergunta é uma. Eu, eu, vou... eu tô com medo! <risos> a primeira pergunta hum. é uma pergunta que eu vou fazer pra todo mundo que eu vou fazer pergunta. Certo. Que é, hum. A pergunta é: Por hum. que você decidiu trabalhar com autistas? Nossa, mas que boa pergunta, Gabi. Muito criativa a sua pergunta. E você sabe que. Eu não, não, não costumo contar assim a história Muita gente me pergunta Por que, que você trabalha com autismo? Por que, que você né, resolveu se especializar nisso E investir a sua vida nisso? Você quer falar? Quando você fizer assim é porque você quer só, falar? Só, é, tá. mas é só um okay. segundinho mesmo tá. Agora que eu vou contar Por que, que você hum. uh, quis trabalhar com autistas hum. Esse número aí de views por enquanto Vai subir para 500 Com <risos> certeza, <risos> absoluta Uhum. <risos> Olha, Gabi, eu costumo falar assim Que se os nossos vídeos E os nossos posts Ou as nossas informações servirem para ajudar Só uma criança Que precisa, já vale a pena E a gente já vale a pena Fazer mil vezes tudo de novo Então se fosse só uma pessoa que estivesse aqui Que pudesse Se ver o quanto você é lindo O quanto você é querido Inteligente, funcional O quanto você... Mesmo sendo autista, né? Quer dizer, o que, que tem a ver? O que, que tem que ser que você é autista? Você ser autista é só mais uma das suas muitas características. Você, além de autista, tem muitas outras coisas. É uma criança, um cara legal, inteligente, fazedor de pães. Você está me devendo um pão quando eu for para São Paulo. Eu preciso te avisar: você me prometeu um pão né então você faz muitas coisas né então isso é muito interessante então se, se servir para inspirar uma família uma mãe ou um outro autista que esteja assistindo a gente já vale muito a pena eu comecei a trabalhar com, com, com e quis trabalhar com autismo Gabi porque quando eu estava na faculdade primeiro que antes de entrar na faculdade eu sempre quis trabalhar com alguma coisa que fizesse alguma coisa no mundo assim eu não queria eh, eu queria ajudar pessoas eu queria claro que a gente também sempre que quer ajudar pessoas a gente quer se ajudar também tem uma necessidade nossa em fazer isso é muito reforçador para mim é muito prazeroso para mim fazer coisas para outras pessoas e eu queria muito trabalhar fazendo coisas para outras pessoas e aí eu tentei fazer medicina e aí eu prestei no terceiro colegial eu prestei medicina mas eu não entrei em medicina porque eu só prestei na USP e eu não entrei porque era muito difícil, eu não tinha feito cursinho e nada disso. E estudava num colégio simples. E aí eu entrei em psicologia no Mackenzie, que era super difícil na época, porque era um, um, uma faculdade filantrópica, então a gente tinha um custo bem pequenininho e aí eu podia fazer porque era bem mais barata do que as outras faculdades. E aí eu comecei a fazer psicologia e durante a faculdade de psicologia eu comecei a estudar análise do comportamento, que é o que todo mundo conhece como ABA, né? ABA, análise do comportamento aplicada, que é a terapia comportamental, que que é a ciência que baseia as melhores terapias e que tem melhores resultados para alterações de comportamento que são prejudiciais alteração de atrasos para gente um, recuperar atrasos de crianças e recuperar prejuízos comportamentais e eu me apaixonei por análise do de comportamento desde a faculdade quando eu terminei a faculdade eu fui fazer mestrado em aba e no mestrado eu comecei a estudar autismo e ver nos artigos científicos o quanto os resultados com uh, autismo né com, com intervenções em crianças principalmente autistas com as técnicas baseadas em aba o quanto mudava e os resultados eram assim, absurdos uma criança que não falava começava a falar uma criança que não brincava começava a brincar uma criança que tinha muitas birras muitos comportamentos prejudiciais ficava muito melhor e eu comecei a falar que negócio é esse eu Gostei disso aqui, eu quero trabalhar com isso E aí eu comecei a procurar saber mais sobre autismo, autismo, autismo, autismo E me apaixonei E depois que você começa a entender Trabalhar com autismo já era, né? Você não consegue nunca mais sair porque é bom demais Gabi, você já se apaixonou alguma vez? O quê? Me conta isso! Já me apaixonei é mas já não merece... do jeito que como você pensa, tá bom? Não, mas a gente pode se apaixonar por um lugar, a gente pode se apaixonar por um bichinho, a gente pode, pode se apaixonar por, um por pessoas. Por um, um jogo. jogo? Sim, sim, é isso aí. Que jogo que era? <risos> Ó, esse jogo praticamente já existe. Foi lançado hum. pro console Nintendo Wii U. Que certo. jogo se chama Super Mario 3D World. Hum. Mano, Eu amei quando vi. Só que não sim. tinha o Nintendo Wii U. Eu só tinha o Nintendo Switch e o Nintendo Wii. O antecessor do Wii U. Certo. E, aí e aí, o que você que... fez? E aí, aconteceu que alguns anos se passaram uhum. e lançaram uhum. o Super Mario 3D World pro Switch. Pro Nintendo uhum. Switch. E aí, deu certo? Com... Deu muito certo. E, ó, veio e também fez. uma DLC, praticamente. Uhum. Que veio mais do jogo. Pacote de dois minutos. O jogo se chama Bowser's Fury. Eu fiz um pequeno vídeo no meu canal. Ah, você também tem um canal. <risos> e se ele YouTube, falar né? de videogame, ele que até semana que vem falando de videogame com você. <risos> Entendi. Então esse é seu hiperfoco. Você gosta muito de jogos e de videogame e aí você entende muito sobre esse assunto e gosta muito de pesquisar e de conversar sobre isso. É isso? Isso chama hiperfoco, Eu tenho sabia? Um canal de jogos. A única resposta é que existe para isso é sim. Que legal Como chama o seu canal do YouTube? Para que as pessoas Autismo possam ir lá Game. ver seus vídeos Autismo, Autismo Game, Game. Palavrão Eu vou lá depois assistir Teus vídeos e acho que Todo mundo devia ir lá ver um pouquinho dos seus vídeos lá também <risos> Muito fofo, menino Você gostava de figuras quando você era pequena? Assim, quadro de rotina Quando você era pequeno? Eu gosto, sim é, mas você não é mais tão pequeno, né, Gabi? Você já está com quantos anos? Fala para Maíra, como que funciona agora quando a mamãe precisa mudar? Uh, uh, a gente. Não muito tempo atrás, começou hum. a tirar isso do concreto e colocar na cabeça dele. Então, ele decorava tá. a rotina dele da semana. Tá. E aí teve um dia que, né, vira e mexe, acontece algum imprevisto, você precisa passar Exatamente. num lugar antes de outro e tal. E aí eu, normalmente, já falo para ele: olha, hoje a gente vai precisar, a gente não vai direto para tal lugar, vai fazer outra coisa e tal. E aí ele falou: ok. E um dia ele conversando. Ele estava conversando com uma pessoa que é autista uhum. E aí ele falou Sabe como que eu passo na minha cabeça Quando minha mãe fala que tem que mudar? Então explica aquele negócio que você falou Que você faz, mexe na sua cabeça tá? Então, ensina por favor Sim. Muito obrigada Então uh, Imaginem só Um papel é. Dizendo o que você vai fazer Em tal dia Uhum. Você deixa o um espaço sobrando Para alguns imprevistos uhum. Então, quando tem algum imprevisto Você anota lá Você pergunta Que horas é esse tal Imprevisto tá. E aí você já está avisado Do que vai acontecer De diferente do dia E aí você coloca lá na lista Que você fez na sua cabeça Você já coloca ali aquela alteração, é isso? Uhum e no dia ah, seguinte eu pego dica. a lista. E aí, pedindo que no dia desse tal imprevisto, de exemplo, era terça. Depois pega o papel da quarta, limpa os imprevistos da, da última quarta. E pronto, uma nova lista. <risos> Entendi, gostei, Gabi. É uma boa dica, viu? Boa dica aí para as outras tá, crianças que estão tá, tá. assistindo a gente e para os pais também explicarem para os seus filhotes. Gostei. Ele tá feliz, Maíra. E os autistas têm as explicações da vida, da prática. Minha pergunta para você é a seguinte, Gabi, o que, que você acha mais difícil? Pode ser duas coisas? Pode. O que, que você acha mais difícil e desafiador de ser autista? E o que, que você acha mais legal de ser autista? Essa pergunta foi um pouco profunda Foi, foi, foi, foi, pro, foi, tiquito, foi difícil? Um tiquito de nada Foi só um tiquinho profunda Mas eu posso responder Ah, que querido Ah, então, coisa diga. que eu não gosto de ser autista Uhum. É que ainda tem pessoas no mundo que uhum. acham que uma pessoa autista é pessoa que se joga no chão, tampa a mão no ouvido. Só as piores coisas dos autistas. Uhum. Entendi. E agora, a coisa mais legal de ser autista... Eu, eu. Não, eu nem vou explicar. Fila preferencial nos... Ah. Nas na... Eu não certeza que ele ia responder isso, entrar pela saída dos brinquedos não que história, que história. Que, que, ele adora que, isso, que ele não pode ir uma fila preferencial, eu, às vezes Opa, ele está em algum lugar, chistana, sempre em fila, chistana. quase, né? É, e aí ele está aqui, ele está pra ele fala, é pegar filho, mas não tem ninguém, vamos pegar a, a outra fila, a fila, não fila, é, não. A fila não, e tal. Ele não, mas eu sou um tista e ele exerca assim, com todo o orgulho, assim. O direito dele, mas ele é o mais legal ainda, quando tá no parque de diversão, né? Porque aí a gente entra pela saída. E aí mas pode ir várias, várias vezes, não? É. Conta, pode contar você, conta. É você. que eu não me lembro muito bem ah. das histórias. Ah. Então, tá bom, hum. conta Tá bom? Ah, em casa, a gente sempre falou muito a respeito ao autismo, autismo, autista, uhum. autismo Era uma palavra que ele ouvia muito uhum. e O Gabriel teve diagnóstico com 3 anos E a gente não sentou ele com 3 anos falar ah, Gabriel, você é autista blá, blá, blá, né? Mas Foi a gente usava muito essa palavra Mas a gente não parou para sentar e explicar para ele A gente explicou pro uhum. irmão mais velho explicamos Pra família, pros amigos e tudo mais para uhum. ele não e até porque, que um dia... Porque alguma hora eu posso achar que ser autista é uma coisa ruim, né, amor? É, de repente você ia achar. Ou talvez você ainda era muito novinho para entender aquilo, enfim. E aí a gente estava na fila do brinquedo, a gente estava no Beto Carreiro. E uhum. a gente estava entrando pela saída, né? O atendimento é preferencial, a gente entrava nos brinquedos pela saída. E aí a moça perguntou... Pra, é da gente, né? Ela falou, é, vocês são preferenciais? E a gente respondeu, sim. E ela olhou, olhou pra mim, pro Zé, pro Caio, pro Gabriel, né? Ninguém tinha cara de nada assim, nada diferente. <risos> e aí ela falou, e qual que é a preferência? E eu disse, ah, é, ele é autista. Aí ele olhou para mim, pro Zé. ele era pequenininho ainda, eu acho que ele tinha uns 5 anos Ele virou pra gente e falou assim... Olhava assim pra cima. pra cima né? Agora ele tá olhando para baixo, ele já tá maior que eu E não precisa muito, né? Já pra estar tá maior um... que eu mas... Eu acho que é um ângulo de 0 a 25 graus para baixo Nossa, ok Nossa. Então, 0 a 25 graus para baixo então, Eu acho tá... que eu fui um pouco Stokes agora <risos> Tá bom E aí ele perguntou pra gente, "O que é autista? Ali na fila, Sim. a gente ia entrar no brinquedo e olhei pro Zé, sabe aquela coisa de um oh. olha para um, olha para um? outro. é o meu quarto. Eu olhei, ele olhou para mim, aí ele virou e falou assim: Ah, Gabriel, é um jeito diferente que o seu cérebro funciona, você aprende de um jeito diferente, você fala de um jeito diferente, só isso, é isso. E para ele foi super tranquila essa resposta, ah, foi eu super menino. satisfatória e aí, foi beleza. Aí eu fiquei menino. Ok. Aí depois ah, disso, quando que a gente. <risos> Ah, vou fazer de novo. Ok. Ai, bonitinho, <risos> que bonitinho. Que bonitinho. Figura. Figura, figuras. Figura. Ai, que okay. engraçada. <risos>